Oi, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos vídeos do nosso canal do YouTube, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva que a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas, responder algumas perguntas e eu espero que você ache os nossos vídeos interessantes. Então vamos lá! O internauta perguntou aqui, olá doutor, gostaria de saber se uma vez colocada prótese submuscular é possível colocar subglandular? Então esse... É, esse vídeo agora é sobre implante de silicone e algumas dúvidas. Essa internauta, ela tá com a dúvida sobre o tipo de colocação do implante, a localização da colocação desse implante. Então, aproveitando a pergunta dela, vamos esclarecer. A gente tem três inserções, três locais onde a gente pode inserir esse implante de silicone, a gente pode colocar esse implante. São eles, atrás da glândula, então independente por onde você vai colocar, se é pelo suco mamário, um cortezinho pelo suco, pela aréola ou pela axila, se está gerando alguma dúvida aí, você que está assistindo, aproveite para ver o nosso vídeo sobre implante de silicone no nosso canal. Então, independente de onde você vai colocar, você vai deixar esse implante atrás da glândula, Atrás da fáscia, que é uma fina camada que reveste o músculo peitoral, que a gente pode levantar essa camada para dar uma cobertura melhor para esse implante, ou a gente colocar atrás do músculo peitoral propriamente dito. Eu imagino que pela pergunta da, da nossa internauta, ela deve ter colocado uma prótese atrás do músculo. Quando você coloca essa atrás do, a prótese atrás do músculo, o objetivo é, um deles, que essa prótese não caia, o outro é dar, como eu disse, uma cobertura melhor para esse implante, para ele ficar mais natural, para ele não ficar com o colo muito marcado, principalmente naquelas pacientes que têm a pele muito fina, com estria, são pacientes muito magras. Então, às vezes, a intenção é a gente dar uma cobertura melhor para esse implante silicone ele não ficar palpável, ele não ficar tão visível. E qual é uma complicação dessa colocação atrás do músculo? Se a paciente tem mais tecido mamário, um tecido um pouco mais frouxo e você coloca essa prótese muito alta, esse tecido pode deslizar sobre essa prótese e fazer uma coisa que a gente chama de dupla mama ou dupla bolha. O que, que é isso? É aquela mama em cima decorrente da prótese e a mama que é o tecido mamário propriamente de dito lá embaixo que deslizou sobre essa prótese. Então fica com aspecto de duas mamas. Um bico fica olhando para baixo e aquele outro volume muito alto por causa da prótese retromuscular. E o tratamento disso é justamente tirar essa prótese atrás desse plano Retromuscular e colocar ele atrás do plano retrofacial ou retroglandular. Apesar de ser uma cirurgia mais complicada, porque principalmente se tem muito tempo que essa paciente colocou, esse músculo vai ficando mais fininho, é mais difícil fazer isso, mas é possível. Ou a gente mudar o plano, então tirar do plano muscular, ou simplesmente aquela mama que estava mais caída, a gente suspender, fazer uma nova mastopexia e levantar essa mama de novo as duas possibilidades de tratamento, tá bom? Outra pergunta: Olá doutor, quero saber se realmente é mais vantajosa a inserção da prótese de cobertura de poliuretano para diminuir a incidência de contratura capsular. Então vamos lá. Outro tópico dentro do, do, dos implantes de silicone é o tipo de cobertura, o tipo de textura que esses implantes, é, podem ter E uma delas é a poliuretano Que a nossa internauta fez a pergunta aqui Então no começo da criação Lá dos implantes de silicone A textura desses implantes eram um lisa E o preenchimento era um silicone líquido o que, que se observou? Que com o tempo existia uma cápsula em volta desse implante, essa cápsula com essas texturas lisas, elas tinham mais chances de contraírem, de ficarem endurecidas e esse implante romper esse silicone líquido extravasar. Então com a evolução dos implantes silicone se criou através dos estudos, da, da análise do do estudo científico sobre essas complicações, criou-se texturas nesse implante para minimizar a, a, essa, essa contratura capsular e colocou também o preenchimento com gel coesivo, que é um gel mais firme que se romper essa cápsula, esse gel não espalha, ele não extravasa. Então foram os dois, é, as duas evoluções aí na, na, na criação do implante silicone. Das texturas, a gente tem a textura no poliuretano, como citado aqui pela nossa internauta, a gente tem a textura que é a macrotextura no próprio silicone, a gente tem a nanotextura, que ela é imperceptível pelo olho mas existe essa textura e a própria textura lisa e a espuma de silicone então essa textura lisa a gente hoje é colocado no implante panturrilha no implante glúteo quando a gente tem uma, um revestimento melhor e se der essa contratura, ela não fica tão nítida, ela não fica tão aparente. Então, até na mama existem alguns cirurgiões, principalmente nos Estados Unidos, é muito comum ainda a colocação dessa textura lisa na, na mama, mas quando se coloca essa prótese atrás do músculo. Dessas texturas que a gente diz aí de poliuretano, essas outras citadas, elas evitam a formação dessa contratura capsular totalmente, a resposta é não. Elas, minimiz elas minimizam essa complicação, mas a contratura ela é decorrente de uma série de fatores e que são inerentes ao próprio paciente, se ele tem uma pele muito fina, daí a gente coloca atrás do músculo. Então, são tantos outros fatores que falar que só de colocar uma prótese poliuretante você não vai ter contratura, não seria uma resposta totalmente correta. Elas minimizam sim essa chance, como eu já disse, mas não evitam completamente. Então, o cirurgião tem que avaliar é, cada paciente para dizer, não, peraí, mesmo é, que eu coloque uma textura de poliuretano, é, você tem pouquíssimo tecido mamário, então existe a possibilidade de ter a contratura, vamos colocar parcialmente atrás do músculo. Então a gente discute esses fatores com o paciente para minimizar essa complicação da contratura capsular. Outra dúvida, e a última aqui do no nosso vídeo... É, tenho simastia e teria que fazer uma mini abdominoplastia. você corrige essa simastia co congênita? Então vamos lá, aqui tem duas perguntas em uma, então a primeira é se é possível fazer essa correção da simastia junto com a mini abdominoplastia, é possível sim a gente fazer a associação de procedimentos e a outra se é possível corrigir essa simastia congênita. Então o que que vem a ser simastia? É a junção das mamas nessa parte central. A mama, normalmente, ela é separada na região do meio aqui, que a gente chama de região external, por um suco, por uma depressão que deixa a mama do lado direito e a mama do lado esquerdo, e essa parte central ela fica uma depressão, ela fica um vazio ali. Não existe mama na região do externo. Mas em algumas pacientes elas pode ser causa congênita, como citada pela nossa internauta. Ela não tem essa depressão e a mama é uma quase que emendada com a outra. Ela fica muito junta nessa região central. É, pode ser de nascença, como eu disse, ou pode ser uma, com uma consequência dos implantes de silicone. Quando vai colocar essa prótese, faz um descolamento muito amplo nessa região do meio, você pode acabar emendando essas mamas. E é possível fazer a correção disso, quer seja decorrente da cirurgia da colocação de prótese, onde a gente tenta refixar essa pele ali na região do externo, ou essa simastia congênita ela é mais difícil de corrigir, porque existem vários trabalhos nesse sentido de fazer lipoaspiração dessa região para diminuir um pouco desse volume de tecido mamário ali no, no, no centro, da gente refixar essa pele e tentar refazer esse sulco mas respondendo a pergunta, é, é possível fazer a correção da simastia e é possível sim também fazer essa correção associada a outro tipo de cirurgia. Eu espero ter sido esclarecedor o vídeo aí. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos.